Nega maluca, mangulão. Um mangulão. Eu acho que vou pensar que a gente aí, né? Eu acho que eu vou aqui em vídeo, para nível aqui 100%, ó. faça, colocou aqui, aqui um aqui, aqui, aqui e aqui, colocou aqui, ó colocou aqui um nível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 Eu vou lá, eu vou lá, é vou eu vou lá, eu vou eu vou lá, eu vou lá, eu vou eu eu eu eu eu eu lá, lá, eu vou eu vou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 Eu tava com mais opção na Marinal, mas a Marinal hoje tá ganhando. Mas você soltou hoje. Eu não o É, aí eu soltou hoje.